Olá pessoal, obrigado por comprar o curso de Enscape para a Rivet. Agora eu vou mostrar o projeto para vocês. Bom, como você pode ver, esse projeto nós temos a marina. Temos a parte de paisagismo na área de trás. Temos umas escadas que levam até a recepção do hotel. Essa é a recepção do hotel. O projeto está todo com texturas nós temos também acima a, a área da piscina aqui mais ao fundo nós temos o estacionamento com alguns carros e iluminação e o principal desse projeto seria esse apartamento de dois andares que está todo mobiliado e pronto para renderizar no Enscape. bom Agora eu vou mostrar as vistas, as principais são a área do pátio, que é a área externa, que também inclui a recepção. Depois nós temos o nível da piscina, que você também durante o curso você pode modificar, adicionar mais é, materiais, e outros objetos. E nós temos o apartamento, o apartamento está no pavimento 9 e pavimento 10, Sou agora indo para o pavimento 9, nós temos a sala de estar, sala de jantar, a recepção, a cozinha e as varandas no, no pavimento 9. No pavimento 10 nós temos o escritório, os dormitórios e uma sala de leitura aqui. Bom, essas são as plantas. No ceiling, no teto nós temos o sol pavimento 9 e 10, que você pode mudar a iluminação do seu projeto se você quiser. Como você pode ver aqui, essas são as luzes que foram aplicadas no teto. E agora na parte de 3D views, se você clicar no, na vista 01, apartamento piso 1, você vai ver a visão geral do apartamento. Nós temos aqui a cozinha, os outros ambientes e o apartamento, no, que seria o mesmo no piso 2. Com a parte do escritório, sala de leitura e os dormitórios. Como você pode ver nessa imagem, nesse 3D está aplicado lock, então portanto se você tentar rotacionar você não vai poder se você quiser rotacionar você clica aqui unlock outra forma seria se você quiser manter a configuração do arquivo inicial para o treinamento, você pode só dar o duplicate aí você dupli dá o duplicate na vista e clica aqui para dar o unlock, aí você pode rotacionar como você achar melhor nós temos as Cada ambiente foi dividido numa imagem 3D, que você pode entender melhor o projeto. Estão todos aqui e nós temos também as câmeras em 3D que foram colocadas no projeto que estão prontas para renderizar com Enscape. Só você clicar câmera 3D, Aí você vai ver uma das câmeras, Tem recepção. Essas estão prontas para renderizar usando o Inescape. Bom, essa seria a demonstração do, do projeto. Se clicar aqui na, nessa casinha aqui em cima, você volta para a tela principal. E agora eu vou mostrar as ferramentas do, do Enscape, só uma visão geral, que aí você já conhece, começa a conhecer o projeto, e depois a gente vai trabalhar em cada ferramenta do NScape. Obrigado.